Fala, meus manos! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Adriel Dng e eu estou aqui para trazer para vocês jogos de graça, exatamente isso que vocês ouviram, jogos de graça para PC. E junto com esse vídeo, eu vou apresentar para vocês um jogo que vai sair amanhã, dia 28 de abril de 2021. Um jogo sensacional! E se vocês gostarem do vídeo e quiserem mais vídeos sobre o assunto, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho de notificações e deixem um joinha, galera. E se vocês gostarem, mesmo tiverem sugestões ou mais dicas aí, deixem um comentário aí também no vídeo, beleza? Galera, então bora lá pro primeiro jogo. E o nosso primeiro jogo é um jogo de MMORPG chamado Key to Heaven, que foi lançado no dia 23 de abril de 2021 lá na Steam. E o game conta também com suporte de legendas em PT-BR português. O game é muito leve e roda na maioria dos PCs da atualidade. Esse jogo é um jogo clássico de MMO em estilo 2D, onde você pode jogar sozinho ou também chamar os seus amigos para jogar com você e explorar as ilhas, desvendar quests, ganhar recompensas e equipamentos para ficar cada vez mais forte. No jogo também é possível grafitar barcos, itens, equipamentos e no modo multiplayer podemos criar guilds e participar também dos eventos PVP. Vale muito a pena baixar esse jogo para testar, ainda mais se você curte games no estilo de MMO, RPG, aí do, no estilo de 2D. E o segundo jogo é o Grid Goblin. Grid Goblin é um jogo de aventura em plataformas desenvolvido por uma equipe de alunos da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. E foi lançado de forma totalmente 0800. Isso mesmo, galera, totalmente grátis, no dia 26 de abril de 2021. Isso mesmo, ontem, lá na Steam. Então baixa lá esse jogo também, esse game é um game scooter de saqueadores em 3D, onde o objetivo é saquear artefatos amaldiçoados para agradar o Rei Goblin. Durante a gameplay será necessário resolver quests, puzzles para escapar das ruínas, concluir fases e etc. Vale a pena baixar esse game porque funciona na maioria dos PCs sem travamentos ou lag e a gameplay desse jogo é muito bacana, é muito legal mesmo. E bora para o terceiro jogo! E o próximo jogo é o Torque Drift. Torque Drift é um jogo de carros que teve sua versão final lançada no dia 20 de abril de 2021. Vale lembrar que esse jogo custava R$ 28 reais antes de lançarem a versão final. Quando lançaram a versão final, o jogo veio totalmente grátis. É isso mesmo, galera. Totalmente grátis. Em Torque Drift você deve construir o seu carro, personalizar a pintura, conquistar patrocinadores E aí competir no cenário mundial com batalhas de drift online, realistas e assim se tornar o rei do drift Esse jogo ele não roda em todos os PCs, mas vale conferir aí se seu PC ele tá compatível aí com os requisitos do game E agora é o jogo que vai ser lançado amanhã, é isso mesmo, amanhã dia 28 do 4 de 2021 e o último jogo mais aguardado dessa lista, que vai lançar amanhã, isso mesmo galera, amanhã lança um jogo de graça, top de linha, o jogo é muito bom mesmo, é o jogo Scavengers, ou Scavengers, está sendo desenvolvido por desenvolvedores que trabalharam nas franquias de Battlefield, Halo, Call of Duty, então já dá pra imaginar o nível de jogatina que esse jogo vai trazer, né? Esse jogo irá entrar em acesso antecipado amanhã, 28 de abril de 2021, no PC e você poderá baixar na loja da Steam. Futuramente esse jogo vai ser lançado para consoles como Xbox, Playstation. Para você conseguir o acesso antecipado, você deverá se cadastrar no site do jogo e assistir uma live do jogo na Twitch, em qualquer live, onde tem os drops habilitados e você deverá ficar em torno de 30 minutos para receber uma chave do game. O link do acesso antecipado desse jogo e dos outros jogos mostrados nesse vídeo eu vou deixar no comentário fixado. Scavenger é um jogo híbrido de PvE e PvP, baseado em classes diferentes, sendo que inicialmente são sete classes disponíveis para jogar. Porém, de acordo com as atualizações, o jogo receberá novas classes. Os desenvolvedores não classificam esse jogo como um Battle Royale e nem como um MMORPG. Eles afirmam que querem trazer nesse jogo um estilo totalmente diferente, variando combates de PvE, enfrentando monstros, e de PvP, que é o combate direto com outros players. Então, enquanto você estiver jogando, você não deverá se preocupar somente com monstros, pois outros players também estarão em sua procura para combates diretos. Manos, imagina o desespero, você com 10% de vida, matando um boss ou um monstro, aí vem um grupo de players do nada para tentar te matar. Esse jogo promete demais. Outro elemento que vai predominar bastante nesse game é a sobrevivência. Você deverá construir, se manter aquecido, pois o mapa é todo coberto de gelo, neve. Seu personagem vai sentir sede, você então vai ter que procurar água no mapa. E caso você deixe essas questões de lado, o seu personagem irá sofrer alterações totalmente negativas, estou muito curioso para ver como o scavenger realmente vai se comportar durante as gameplays, lembrando a vocês que esse game é totalmente grátis, e aí pessoal gostaram dos games de hoje? deixem nos comentários o que vocês acharam, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações, clicar no joinha e deixar um comentário no vídeo, pessoal fiquem com Deus e até a próxima!